Então, meninas, este é o vídeo da, da bolsa, daquela bolsa jeans que eu mostrei, um forro de, de capa de sombrinha, tá? Então, pra quem quer aprender a fazer a bolsa, ó, coloquei o um molde, cortei a calça, a perna da calça, tá? Nas duas pernas, e agora coloquei um, uma sobre a outra, e vou cortar. Essa risca aqui eu coloquei assim mesmo de propósito, meio na diagonal, tá? Pra dar um charme depois. Tá bom? Então, eu vou gravando o vídeo por etapa, depois eu, eu edito. Porque senão fica muito muito grande, tá bom? Então, tá. Um então, momento. meninas, esse daqui é o molde da bolsa. A alça é cortada separada, tá? Com um, um pouco de sobra aqui, que é para costura, tá? Ela ficou no tamanho de 30 e... 17 centímetros depois dela costurada vai ficar uns 34 35 dependendo da costura lateral aqui aqui vocês vão fazer um, uma voltinha aqui ó que é pra né dar um caimentozinho vai ficar um pouquinho mais baixo né vai ficar aqui ó 23 centímetros né tá bom então agora eu vou tro vou cortar a alça separada tá e a alça tem que cortar em quatro partes, porque senão fica muito fina, né? A bolsa eu posso forrar com a capa de sombrinha, mas a alça não, a alça tem que ser com o mesmo jeans, ok? Então, essa aqui é a alça. Essa aqui eu já costurei e virei, tá? Essa aqui, ó, não virei ainda, tá? Costurada, depois vira, né? Para depois ela vai ser embutida aqui, tá? Entendeu? Tá bom? Então, agora, você vai pegar a, a capa do, do, som, do da sombrinha, né? Vai colocar aqui, ó, direito com direito, né? Vai pegar a alça. Colocar aqui, assim, ó para poder pregar junto, né? Coloca um alfinetinho, ou então alinhava. Pra ficar melhor, né? Pode ficar passando um pouquinho assim, ó. Aí vem com a capa. Né? Coloca aqui, ó. Você faz tudo é, alinhavado ou com uma agulhinha, tá? Um alfinetinho. Aí costura, ó. Vem costurando aqui. Aqui dá uma uma reforçada, né? Aí dessa essa voltinha aqui, depois de costura aqui, também dá uma reforçada, né? Entendeu? É, de preferência dá uma costura dupla para não desfiar, tá? Daí depois de costurado vai ficar assim, ó. Com esse acabamento aqui em cima, ó. Esse acabamento aqui, né? Bonitinho, tá? essa aqui eu tinha feito de propósito diagonal, depois eu vou fazer um, um, um enfeitezinho aqui antes de fechar, tá? Entendeu? Assim, ó, tá vendo? Tá bom? Depois eu vou unir as duas partes e costurar, tá? Mas eu vou fazer uns detalhes aqui primeiro, antes de fechar a bolsa, porque depois de fechado não dá pra você fazer mais detalhes. Se quiser colocar um bolso aqui por dentro coloca né para colocar celular mas esse eu não vou colocar não tá bom então eu isso costurei aí, aqui ó tá esse lado aqui né deixar só essa abertura aqui para gente desvirar a bolsa tá desvirar e depois é, acoplar as duas partes tá bom Olha como está ficando bonitinha a nossa bolsa. aqui é a parte de trás, essa aqui é a parte da frente. Estão acabadinhas, agora vamos uni-las. esta parte com essa, depois de virar, né? Que vai ser a parte de dentro, tá bom? Então, vamos para a próxima etapa. Olha só como que está ficando a nossa bolsa. Coloquei esse detalhe desse bolso aqui de uma outra calça, é, tom sobre tom, né, e coloquei esse detalhe aqui, de sombrinha, né, de tecido de sombrinha, tudo assim antes de fechar, ó, porque senão depois que fechar, não dá pra você fazer detalhes, né, viu, aqui, ó, tudo embutido, esse, essa parte de cima ficou embutida, ó, aqui, ó, Tá? Conforme eu fui falando pra vocês, ficou chique, né? Isso aqui depois eu dou uma passadinha aqui, ele vai pro lugar. Tá? E agora eu vou, vou fechar a bolsa. Vou fechar e vou deixar uma aberturinha pra, pra desvirar. Tá? Quer ver? Vou virar ele do avesso, né? Aqui, ó, eu vou fechar... Uma parte aqui eu vou deixar só um pedaço aqui. Talvez no fundo para desvirar. Tá na hora que eu que eu acoplar as, as duas partes vai ficar bem acabadinho. Entendeu? Tá bom, então, vamos para a próxima etapa. Então, olha só que lindinho que ficou a bolsa. A gente terminei tá aqui. Ó, era, era, era do cos. Eu tirei, costurei aqui, arrematei. E aqui, ó, ele era, era uma calça de três botões, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Agora, só colocar os três botõezinhos aqui, combinando, né? É, que eu vou dar uma passada depois. Combinando com tecido, com azul, né? Pode botar um botãozinho legal, né? Que caiba aqui na casinha aqui, né? Tá vendo que legal que ficou? Ó, bem acabadinho, tá? É, tudo embutido aqui na parte de cima. E aqui dentro a capa de sombrinha, né? Achei uma bem florida, né? E ficou legal, né, ó? Eu acho que vocês gostaram. Então, quem gostou, dá um like aí pra mim. Pra eu fazer mais bolsa, tá? Pode ser. Entendeu? Olha aqui, acabadinha. Quem gosta de bolsa pequena, né? E aqui, ó, se quiser pode colocar aqui na lateral, pode colocar também. tá? Pra... É, uma fita aqui, né, uma alça pra pôr no ombro, né daí fica a critério de vocês, tá não coloquei o botão porque eu não tenho mas aí vocês colocam aí depois numa outra ocasião eu coloco o botão porque agora eu não tenho, tá então, ó, dá um like aí pra mim vou esperar, hein pode dá um like aí pra mim, se inscreve no canal tá bom um abraço aí pra todo mundo, viu obrigada então, meninos, resolvi gravar mais um pouco para falar sobre os botões, né? Consegui achar três botões das cores que eu queria, bem legal, combinando com as cores da bolsa, com esta cor de botão aqui também, tá? Pra não ficar muito diferente. Ficou bem legal, né? E se vocês quiserem também aprender a editar vídeo, criar canal no YouTube, aí embaixo na descrição do vídeo tem o tem um link do mestre youtuber, o YouTube, youtube Falei errado. Youtube. E é com o Irineu, tá? Ele ensina bastante coisa legal. Tá? E tem também o curso da, de aprender a costurar. Tá bom? Porque a ideia aqui não é ensinar a costurar. A ideia é aproveitar material, né? A ideia é reciclar, tá bom? Então tá, muito obrigado aí, tá? Pelo like e um abraço.